Então, antes de ser aluno da, da FATEC, eu tinha outra perspectiva sobre a FATEC, a universidade e o curso de gestão portuária. Chegando aqui, eu vi que era totalmente diferente, na verdade, acabou me surpreendendo a estrutura da universidade como o corpo docente dos professores. Muitos professores têm muita bagagem profissional e esse conhecimento que os professores têm acaba transmitindo para os alunos, assim deixando a gente mais capacitado para o mercado de trabalho. O que você está esperando? Para encontrar oportunidades de trabalho nos portos, em empresas marítimas de transportes multimodal, entre outras, o profissional de G.P. desempenha funções estratégicas, administrativas e operacionais, logísticas, legislação e negócios portuários, assim como gestão de recursos humanos, são algumas competências desenvolvidas nesse curso. Faça o FATEC e descubra o um mar de conhecimentos esperando por você. Até mais!